Boa tarde, pessoal. Agora que nós já trabalhamos aqui na aba apresentação, colocando uma imagem, o um descritivo do, do curso, vamos trabalhar agora no módulo 1, inserindo os primeiros conteúdos. Aqui nós vamos inserir alguns materiais didáticos. E para isso nós vamos utilizar o recurso de rótulos e arquivos. Então, quem não está no modo edição aí, clica na engrenagem, ativar a edição. Eu já estou no modo edição, né? Vou clicar aqui em adicionar uma atividade ou recurso, vou escolher aqui rótulo, adicionar. No campo de texto rótulo aqui eu não vou escrever texto nenhum, na verdade eu vou escolher uma imagem, então vou clicar aqui em inserir uma imagem, vou localizar aqui no meu computador algum rótulo. Nós temos vários rótulos aqui, nós criamos padrão e vamos deixar disponível para vocês aí. Se vocês quiserem utilizar nas suas aulas também, vocês podem baixar no site e utilizar. Tem vários aqui, apresentação, atividades, cronograma, fóruns. Eu vou jogar aqui material didático. Vou alterar o tamanho aqui para 350, fica o tamanho razoável, mas vocês podem experimentar aqui, marcar descrição não nome necessário, que eu não vou colocar nenhuma descrição, salvar a imagem, salvar e voltar a tudo. Então esse é o rótulo. O rótulo serve para dar uma melhor aparência às suas aulas e ajudar os alunos a identificar o conteúdo que está por vir aqui embaixo. Então coloquei o rótulo, agora eu vou adicionar o recurso arquivo. A ideia aqui é colocar um arquivo em PDF, outro arquivo em PowerPoint. Vou adicionar, escolher arquivo, adicionar. Vou colocar aqui o um nome que vai aparecer o nome do arquivo aqui. Vou pegar o um nome padrão aqui. Esse é o nome que vai aparecer na aula. Não vou colocar nenhum descritivo, então nem vou marcar aqui para exibir. Vou clicar para escolher um arquivo. Vou escolher agora um arquivo PDF. Enviar arquivo. Não vou mudar a configuração nem nada, vou só salvar e voltar. Então aqui eu inseri o rótulo e o arquivo. Vou colocar no modo aqui para aluno, isso é muito importante vocês fazerem isso, mudar o papel aqui. Nós estamos no papel de professor, vou mudar para o papel aluno. Aqui, mudar o papel aluno. Então aqui é a forma como o aluno irá enxergar a sua aula. Ele não pode editar, então está aqui o manual de configuração do aplicativo, ele vai clicar aqui e vai abrir um PDF para ele. Como eu não configurei nada para esse arquivo PDF, ele está abrindo na mesma janela do Mudo, e eu aconselho mudar essa opção lá dentro, nós vamos mudar daqui a pouquinho. Só então, para me voltar o Mudo no caso aqui eu terei que voltar no navegador, Vou clicar aqui em voltar aqui em cima. Eu estou no modo aluno, eu vou voltar para o modo professor, retornar o meu papel normal, que é o professor. O professor pode fazer a edição dos arquivos. Eu ainda não estou em modo edição, então vou ter que clicar aqui, ativar a edição. Vou clicar aqui editar novamente esse arquivo que eu coloquei, editar configurações. Então agora na aparência aqui, eu vou colocar, em vez de automático, eu vou mudar para uma janela pop-up. Vocês viram que da outra vez eu cliquei e abriu na mesma janela o, o arquivo PDF. Agora ele vai abrir uma janela independente no lado, que fica mais fácil de trabalhar e fechar ela e voltar para o, o mudo. Salvar e voltar. Então, agora se eu clicar nesse arquivo, em vez de abrir na janela do mudo, ele abre uma janela independente. A janela está pequena aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem expandir da maneira que achar melhor. Fica mais fácil de trabalhar. Fechamos. Vou inserir mais um arquivo. Vou inserir um PowerPoint agora, que é o mesmo documento. Arquivo. Adicionar. Nome do arquivo, eu vou colocar o mesmo. Nesse aqui, eu vou colocar uma descrição. Só para a gente mostrar lá como que aparece. Coloquei uma descrição desse arquivo. Vou pedir para exibir. Está marcado para exibir. Vou escolher esse arquivo aqui no meu computador. PowerPoint. E enviar esse arquivo. Na aparência, eu vou colocar também janela pop-up. Vou pedir para mostrar o tamanho desse arquivo, mostrar o tipo desse arquivo e exibir a data que foi carregada esse arquivo. Salvar e voltar. Então aqui está arquivo PDF o um arquivo em PowerPoint. Esse aqui eu pedi para exibir os detalhes, aqui o tamanho, slideshow, PowerPoint, carregado em 3 do 7 e a descrição. Eu coloquei esse arquivo, foi retirado do site do UFMG e está a descrição aqui. Vou mudar aqui para o modo de aluno, só para a gente ter a percepção do aluno aqui. Aluno. Então, seria isso. Um rótulo para identificar o que vem a seguir. Um arquivo em PDF e um arquivo em PowerPoint. Esse com descrição e esse sem descrição. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente continua inserindo material didático e vamos inserir vídeos. Obrigado.